Todos conhecemos os Portões de Moria, mas você sabe como traduzir palavra-a-palavra palavra aquilo que está escrito neles em élfico? <música> Michael Vannem, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 Hoje retornaremos a um clássico, conhecido de todos, mas que merece um tratamento no estilo TT Languages. O portão ocidental de khazad as portas de Durin, sobre o que falamos nesse vídeo indicado aqui acima, com link na descrição logo abaixo. Durante a Segunda Era, com o clima de crescente amizade entre elfos e anãos, decidiu-se abrir literalmente as portas para a cooperação entre essas duas raças, para o lado oeste das montanhas em direção a Eregion. Esse portão foi construído principalmente pelo grande artífice élfico Celebrimbor e o anão Narvi. Entre outras de suas propriedades interessantes, havia na sua superfície externa uma inscrição em Sindarin, o élfico cinzento, gravada com a substância Ithilin, que, como seu nome sugere, Ithil, nesse idioma significa lua, Ithin quer dizer brilho, cintilância, apenas se torna visível sob a luz direta da lua e das estrelas. Nossa intenção aqui não é de contar a história dessa grande obra de engenharia, mas analisarmos o que podemos aprender do ponto de vista linguístico. E é justamente isso a que dedicaremos esse vídeo de forma bem objetiva. Esse é um dos trechos mais longos e interessantes em Sindarin, em O Senhor dos Anéis. E a partir desse texto poderemos conhecer um pouquinho mais sobre esse complexo idioma, que introduzimos lá no início da série, no TT Languages, nesse vídeo indicado aqui. Vamos lá? Na parte superior do desenho, gravado nas portas de Durin, ao longo do arco, temos quatro frases curtas escritas em letras élficas Tengua, organizadas em duas linhas. Nas primeiras duas frases se lê Enin Durin Aran Moria, Pedo Melon Amino. Vamos à análise e tradução palavra a palavra. Enin Durin Aran Moria. Enin é um substantivo. A forma plural de anon, que significa grande porta ou portão. O plural em Sindarin é bem complexo e diferente, pois não se forma com a mera adição de um sufixo, mas com a mutação das vogais internas da palavra. Palavras com o padrão vocálico a-o, anon portão, amon monte, no plural adotam o padrão e-u. Esse, u, esse y tem o som do u francês, em lün lua, ou com trema do alemão em tschüss tchau. anon, enün, amon, emün. Durin é o um nome próprio, do rei dos anãos barbas longas, Durin o eterno. Aran significa simplesmente rei, Moria é o nome do local. Aqui cabe um pequeno parênteses para algo que alguns apontam com uma pequena inconsistência de Tolkien disse que a palavra Moria, que significa algo como abismo escuro, seria pejorativa ou até ofensiva, e que o nome de fato dessa grande cidade seria Khazad-dûm. Existia até a versão sindarinizada dessa palavra, adaptando ela à fonética do élfico cinzento, Hadodrond. Por que será então que no período de maior cooperação e amizade entre elfos e anãos, ninguém pareceu se importar ou se ofender com o uso de Moria? Eu não tenho uma resposta para isso. Fica a reflexão para todos. Enin Durin Aram seria assim, os portões de Durin, rei de Moria. Seguindo. Pedo Melon amino. Pedo é um verbo na forma imperativa. A raiz é ped, e significa dizer, falar. O imperativo em Sindarin é relativamente simples, basta adicionar o sufixo O. Melon, como muitos sabem, é o substantivo amigo. A. É uma conjunção aditiva, e. Minno é outro verbo e, como vimos já, está no imperativo. Raiz minna significa entrar. Pedomelon aminno é diz amigo e entra. Fala amigo e entra. O segundo conjunto de duas frases logo abaixo dizem imnarvi narvi heinechant. klebrimbor o eregion. Teifant thiu hin. Im, Narvi hein Im é um pronome, eu, eu mesmo. Narvi é o nome do artesão anão que construiu a estrutura dos portões. Hein é um pouquinho mais complexo. Vem de san. San é o demonstrativo, aquele, aquilo em Sindarin. Para colocar no plural, como já falamos, as palavras sofrem modificações nas suas vogais internas. A muitas vezes muda para ai. San vira sein, aqueles. E como chegamos disso a hein? Isso é um ponto um pouco mais complicado da fonologia do Sindarin, chamado de mutações consonantais. Essa língua é inspirada na língua do país de Gales. A semelhança com esse idioma céltico e outros dessa família marca coisas como funções sintáticas ou até mesmo certas modificações no sentido das palavras, alterando a consoante no início da palavra. A isso se dá o nome de mutação consonantal. Uma dessas modificações utilizada para, entre outras coisas, marcar o objeto direto de uma ação na frase se chama mutação branda. Alguns exemplos disso. Ela faz com que os sons pá, tá e cá se tornem ba, dá e ga. peth, palavra, vira beth. tran, condado, vira dran. E kalen, verde, se torna galen. B se torna V. Baranduin, o rio Brandevin, vira varanduin. E pertinente ao nosso caso aqui, S, sa, se torna H, ha. San, aquele, vira han. Sain, vira hain, aqueles. Essa não é uma lista completa dessas mutações. Um dia talvez façamos um TT Language só sobre esse assunto mais complexo. Dessa forma, Hein é Aqueles. Um demonstrativo no plural, modificado aqui para indicar que ele é objeto do verbo na oração que se segue. No contexto podemos tratar esse demonstrativo como um pronome, se referindo às próprias portas. Eichant é esse verbo. CH aqui tem um som gutural como o J do espanhol, rota, ou CH em alemão. Bach. Echad, com um D no final, é a forma raiz e significa construir, dar forma. Echant é a forma no passado. O passado em Sindarin é bem complicado e cada verbo se comporta de uma maneira totalmente diferente. No entanto, essa forma terminada em ant é bem comum e podemos usá-la como uma regra geral, como uma espécie de marca do passado. Echant é assim. Fez, deu forma. Im narvi Echant seria eunarvi asfis. Por fim, Celebrimbor ou Eregion teithant ithiu hin. Celebrimbor é o nome do artífice élfico, neto do grande Fëanor. Ou é uma preposição que dá a ideia de origem. Eregion é o nome do domínio de Celebrimbor, localizado a oeste de Moria, a grande cidade dos joalheiros élficos que fizeram os anéis de poder sob a influência de Sauron. Azevin em português. Teithant é, como vocês podem suspeitar, um verbo no passado. Olhem o sufixo, ant. Teitha é o verbo fazer marcas, inscrever. I é o artigo definido em Sindarin. Aqui ele está, embora não de forma transparente, no plural, que é in, i n Para onde foi essa consoante nasal, então? Ela influencia a palavra seguinte, modificando-a, e tendo exercido seu poder, some. Deixando só os seus efeitos. Vejamos como. Fil logo em seguida, na verdade, vem da palavra teu, letra, símbolo. No plural, a vogal interna sofre mudança e teu vira tiu. Então, as letras seriam em in-tiu. Só que consoantes nasais geram um outro tipo de mutação consonantal, chamada de mutação nasal. A consoante da palavra que se segue muda. E a nasal some depois de ter feito seu estrago. In-til vira i-fiu. Ou seja, tá vira FA. Da mesma forma, pa vira FA. Perianath, hobbits, vira i-ferianath, os hobbits. Ka vira rá. Kir, navio, se torna i-rir, os navios. Esses são apenas alguns exemplos, as tabelas são bem mais extensas e complexas. E serão parte de um vídeo no futuro. Hin, um demonstrativo, por fim, é na verdade Sin, estes, estas, plural de Sen, este, esta. Que sofreu a mesma mutação branda de han Hanhain, que viram San, Sain. Os demonstrativos em Sindarin são então... Sen este e san aquele, no plural sin estes e sein aqueles, que na posição de objeto sofrem mutação, tocando S por H. HIN é estes estas, se referindo a letras, na posição de verbo do objeto teithant inscreveu. Celebrimbor o Eregion, teithant e fiu, HIN é assim. Celebrimbor de Eregion, escreveu estas letras. As frases em si não são complicadas, mas o funcionamento da gramática e da fonologia do Sindarin, isso tudo sim pode ser um pesadelo para quem começa a estudar esse idioma. Não se preocupem, no entanto, no futuro poderemos voltar a cada um desses tópicos com mais calma. O importante aqui foi vislumbrar o que de fato estava escrito nos portões de Moria e saber o que cada palavra ali significava.